E aí gangue do mal? Beleza? Ó, <risos> esse vídeo aí da barra, né? Eu gravei outro vídeo da barra, tá bom aqui meu É, é isso. Gravei outro vídeo agora em censar porque fazer esse negócio. Muita gente tá querendo comprar meu, mas eu não quero vender não. Porque isso aí é muito facinho de fazer. Então eu fiz uma, eu tirei todas as medidas. Quem já assistiu o primeiro lá que eu fiz e já entendeu ou já fez, não precisa nem perder tempo de assistir isso aí não. basta assistir outras coisas lá. Ex-video. Filme erótico. Vai fazer outra coisa. Dar uma namoradinha com a mulher. Né? Não vai ficar perdendo tanto assistindo esse vídeo não. O que você está fazendo para É.. Ah, votar dias é dia 5? Dia 5 Acho que é dia... domingo agora No, pá meu. No, no Tani, Tani, Tani, Tani Show Vou estar lá com meu bolsão São José dos Campos São José dos Campos, hein Quem quiser levar uma pra nós tomar lá, eu vou querer Tá bom? Pessoal da região aí, vai ser legal, hein Eu nunca fui nesse evento não, mas todo mundo falou que lota, hein Tem de tudo lá, né Som, rebaixado. O um show moto, da Hungria. Show de Hungria. Pra quem acha que eu já comecei montando um carro legal, tá muito enganado, hein? E outra coisa também, sabe o que eu sentia falta? Você que tem um amigo que tá montando um carro, é importante você ir lá dar uma forcinha pra ele. Principalmente, sabe o quê? Você quando o cara tá fazendo cagada, porque o cara não vê, eu mesmo não via. Tanto é que, sabe, olha o desgrama que eu já fiz na minha vida, eu já coloquei orbital no meu chevette. Oh, orbital, só quem quiser ver a merda que era, uma vez eu gravei um vídeo e falei, mano, esse vídeo vai arregaçar. Lembra dessa aí, Ju? Lembra? Que bosta. É, só procurar aí que tem, chevette do Bidu, vocês vão ver a desgraça feita vai lá e olha você então você vê. então é importante um amigo às vezes ir lá dar uma criticadinha, ou se não o cara tá meio desanimadinho, vai lá e fala amigo, vamos cara, vamos, põe um carro pra andar dá uma ajudinha pra dar uma animada pro cara, tá bom? então vai lá, você tem um amigo se você não gosta muito dele, nem vai deixa ele se foder mesmo deixa, deixa fazer cagada pra ele tirar sarro. sala Mas, se você gosta do cara, vai lá, tá bom? acho que era isso que fazia comigo Deixar você foder. <risos> A turma me pede beijinho, mandar recado. Eu não consigo anotar. Então o que, que vocês vão fazer? Quem quiser beijinho. Vou te foder, hein, Ju? Quem quiser beijinho, quem quiser abraço, quem quiser recadinho, entra no Instagram da Juliana. Puta. Chama ela no direct <risos> e pede pra ela. Porque daí ela anota <risos> e aí eu mando. Porque se pedir pra mim, tá fodido. Porque eu não lembro. Ah, quero mandar um beijo pro Ui. Ui Pires, conheci ele. Pensa num cara feio. Não, é legalzinho ele, bonito. Ui, nunca vou esquecer, viu? E qual que é o meu Instagram? Instagram da Juliana, pra mandar recadinho. <risos> Como que é o seu Instagram? Ju... Ju, J-U-H underline, underline divas. Divas dos baixos. É. Escutaram aí, né? Entra lá no Instagram dela... Ela vai postar umas fotos eróticas lá, pelada, de É Mentira. Vai lá. Tá mentira, bom? Não mentira. mentira. corpo gente. Então vai lá. Se quiser recadinho, vai no Instagram da Ju. Beleza? Beijinho do Bidu. Beijinho do Bidu. Domingo lá no São José dos Campos, hein? Vamos lá, trocar uma ideia. Hum. E aí, pessoal, que segue o canal. É o seguinte, vou ensinar vocês agora a fazer a barra de torção. Não vai aparecer minha cara, que o que importa é aqui, certo? Porque muitas dúvidas, o pessoal aí não tá sabendo como que faz, quer comprar, mas eu não quero vender. Eu quero que vocês façam, entendeu? Então, vamos lá. É o seguinte, esse tubo aqui, eu tinha aqui jogado daquela mesa lá que eu fiz aquele outro. Só que esse é um pouquinho mais largo Deixa eu pegar aqui ó. Esse aqui é do meio da mesa, ó Tá vendo, ó Os outros aqui, acabou tudo, ó Certo? Ó Então Pera aí Cadê minha treina? Tá aqui Vocês não vão nem precisar tirar molde, tá? Porque dessa medida aqui já foi Já vai dar pra fazer o um molde, ó Pode ser dessa barra aqui, ó Não precisa ser de inox, pode ser de ferro Se você quiser pintar, ó 3 por 3 Essa daqui tem 4 por 3 Certo? Então o que vocês vão fazer? Ela tem que ter 80 centímetros Mas 80 centímetros já tá sobrando Tá bom? Ela já tá maior Isso aqui vai sair um pedaço aqui ainda Aí Desses 80 centímetros vocês vão fazer com 20, fala, velho. 20 centímetros e meio. Vocês marcam um risquinho aqui. Certo? E aqui deu 27 centímetros. Vocês marcam outro risquinho. Porque fica um pouco mais pro lado de cá pra ela ficar escondidinha debaixo da casa de direção. Tá bom? 20 centímetros. Meu pai tá brigando com os cachorros ali, ó. 20 centímetros e meio, vocês marcam E daqui, ó Da outra ponta 27 centímetros Vocês marcam um risquinho também Aqui eu já cortei, mas agora eu vou fazer aqui Aí o que vocês fazem aqui, ó Pega um esquadrinho Traça um risco reto Certo? Tá brigando com os cachorros lá, mano? Eu até não, <risos> <risos> Ó, aí aqui Traçou o risco reto Meio centímetro pra cá Ó Calma aí Meio centímetro um lado Meio centímetro pro outro Certo? Meio centímetro Meio centímetro Você escata os um quadrinhos E tal, vai brigando com os cachorros Ó Travessou aqui Travessou aqui Fez esse trocinho aqui Pega o esquadro Desce lá, ó Aí, nesse meio centímetro aqui Vocês vão riscar, pera aí que eu já vou virar Vocês vão entender Virou pra cá Riscou pra cá Certo? Aqui, ó Vocês pegam o esquadro, no, naquele risco que vocês fizeram no meio Vocês fazem outro risco Pra vocês terem a medida lá do outro lado Certo? Vou virar aqui pra vocês verem Ó, então aqui, ó. Desceu aqui, né? Riscou, riscou. Aí com o esquadro, riscou aqui, riscou aqui. Agora nós vamos ter a medida daqui, ó. Certo? Ó, aí vocês trazem só um pouquinho para cá assim. E pra cá assim. Aquele que você riscou aqui atrás tá aqui. Então vocês vão fazer aqui, ó. Mesmo esqueminha. Pum Pumba. Certo? Tem a mesma medida do outro lado. Aí o que, que a gente faz? Corta. Corta aqui, corta aqui. Cortar rapidinho. Aí. Usa sempre o óculos, tá, ô cambada? Eu não uso porque o comendo tem emoção. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá? Deixa eu ver gravando. Tá gravando. Demora o celular abaixo. É Solvita. Vamos ver como é facinho quem não, quem não tiver lixadeira Pode cortar Na serrinha mesmo Certo? Tem gente que fala serrinha, tem gente que fala sequeta Vamos lá Certo? Aí vira aqui, ó faz a mesma coisa do outro lado Ó, cortou aqui Cortou aqui Agora nós corta em cima Aí corta em cima Aqui nós gato limpo Pontinha ali, pronto, saiu. Ó, como é que fica? Sim, continua no vídeo. Agora, o que nós vamos fazer? É só juntar aqui, ó, ligar a máquina. Certo? Temos uma barra Agora Fecha de solda, fecha de solda Que nem eu falei Não tem máquina de solda Leva num cara lá que o cara solda pra você Não vai cobrar nada Só levar cortadinho Lógico que o cara vai cobrar, né? Mas é baratinho Esse aqui era o molde que eu tirei lá, ó Certo? Só que que nem eu falei pra vocês Vocês não vão precisar mais do molde Entenderam direitinho lá no começo, né? As medidinhas que eu passei aqui, ó 27 E aqui e 20 meio. 20 não sei se dá pra ver aí Virando assim vai dar Ó, 20,5 Pá, pá, pá, pá Não tem como Fechou de solda aqui Eu vou desligar o vídeo porque senão Não vai coisar tudo né Minha memória tá baixa Então eu vou fechar o solda aqui Mas depois eu vou mostrar pra vocês lá no carro A continuação da bagaça Certo? Segura aí hein, já volto então, Vamos lá Soldei Agora vamos dar um acabamentinho para ficar bem bonitinho, essa barra aqui não precisa ser de inox, não, viu pessoal? Pode ser de, de ferro normal. Quem quiser pintar, pinta. Estou fazendo de inox. aqui, um aqui, um aqui. Então vamos dar um retoque. Só para ficar bonitinho. ó Então Agora passei a flap 60 Agora vou passar a flap 120 Só pra tirar essas riscaiadas aqui, tá bom? Vamos lá Cadê meu protetor de orelha? E a barra que vocês pegarem for pra pintar Aqui já tá bom Agora se for cromadinha Se vocês quiserem dar um talento Pra deixar ela mais lisinha O que, que vocês vão fazer, ó Lixinha Aí você joga um pouquinho de água E vem, ó 150, 220 Essa aqui que eu tô usando é 150 Tá vendo, ó, Tira tudo do risco, ó Na mão, o é? Desculpa o palavrão aí, ó. E tua época caiu, bicho. Você tá nos anos do que? Ó? ó, a sequência é essa, certo? 150. E 220. 400. Tá vendo como sai quase todos os riscos? Ó. Aí o que, que vocês fazem? Se vocês não tiveram negócio de polir, ah, essa aqui é 1.200. Ó. Vocês passam a 1.200 com cera de polir, com massa de polir Passou a 1.200 com massa de polir, vai ficar muito legal Certo? Fica quieto aí, mesmo Agora nós vamos lá no carro Pra ensinar pra vocês a ajustar ela lá, beleza? Segura aí, hein? Como é que desliga aqui? Segura aí Olha lá, enchendo o saco, ali Então aqui agora no carro Lembra que um lado é maior que o outro? Um lado tem 27, se eu não me engano, e o outro tem 20,5, certo? Você coloca o lado maior pro lado de cá, ó, pro lado de onde era a bateria, certo? Lembra que eu falei no outro vídeo, quem quiser soldar uma barra reta também dá? Ó, no da minha mulher tá soldado aquela quadradinha. Só que é importante o câmbio tá no lugar, e ele pegou no respiro do câmbio aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver não dá para ver mas aqui tem um respirinho aqui no câmbio aí eu tive que cortar um pedacinho aí depois que eu fiz essa daqui mas a reta também funciona o que que vocês vão fazer vocês apoia centraliza ela no olho aí vocês vão apoiar aqui vai vocês ficar com um esquadrinho uma régua qualquer coisa ó coloca na longarina aqui ó retinho e risca. para vocês ajustar ela certo ó o importante é estar retinho aqui na longarina Faz isso aqui Deixa eu fazer do outro lado, vocês não estão vendo Mas eu estou fazendo Ó Certo? É. Vai ter a medidinha aqui Ó. Tá vendo o risquinho bonitinho? Ó Riscou, beleza Aqui é isso Vamos lá de novo Voltamos aqui para a oficina, certo? Ó, então a gente fez aquele cortezinho em ângulo, né? Deixa eu só soltar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo o cortezinho em ângulo? O risquinho lá, né? Que a gente tirou da longarina, certo? O que, que a gente faz? Para ter o risco do outro lado, ó. Vem com o esquadrinho, risca aqui, ó. Pega na ponta daqui e risca aqui. Pegou na ponta de cima, riscou em cima, certo? Você virando ele aqui. Aí você vai ter aqui, a, a, a, o risquinho daqui e o risquinho daqui. Aí faz o risquinho aqui em ângulo, ó. Tá lindo. Certo? Tem o risquinho em ângulo, ó. Pss, pss, pss, pss. Tá dando pra ver, irmão? Uhum. Ó, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? A língua de fora A língua faz loucura Ó Tem aqui a medida aqui Tem aqui a medida aqui Só juntar os dois pontos Já é Ó, ó o vídeo vai ficar grande Mas tá bem explicado, certo? Agora é só cortar Cortando Pô, acho que não precisa filmar cortando, né? Pode dar um pausa aí nós volta lá no carro. Ah, peraí, ó. É importante, sabe o quê? Cortar um cabelinho maior. Por quê? Pra ela não entrar certinho. Depois você vai desbastando até ela entrar cirurgicamente. Entendeu? Eu vou cortar aqui e depois eu vou lá no carro de novo pra mostrar. Tchau. Segura aí. Ó, cortei lá certo em ângulo. Lembra que eu falei pra cortar um pouquinho Pode maior? É. Ó, tá em ângulo Ó Tá vendo que ele não encaixa, ó Ó o cachorro latinho Tá vendo? Agora você vai desbastando até o lazarento encaixar Mostra de ladinho ali, mano Pra baixo, de lado pra trás aqui, ó Por aqui pela frente Ali, ó, ali, ó De lado, aí, ó Ó, tá vendo lá? Até ele encaixar, ó Até ele descer, ó, você vai desbastando Certo? E é isso, você vai desbastando o bicho até ele encaixar ali, ó. Dá um pau, aí, irmão. Vou dar uma desbastadinha. Ó, desbastei lá. Agora aqui, ó. Você vem meio de ladinho, encaixou. Aqui não tem como eu encostar lá pra vocês verem. Mas encosta ele bem aqui no túnel aqui atrás, ó. Tá vendo? Encosta ele lá, soldou, porque já tem essa barra aqui soldada, certo? Encostou, soldou, já era. Teve um cara que comentou no vídeo aí o seguinte Não sei quem que é, só que depois eu fui entrar lá no negócio dele lá Moleque tem 12 anos, não sabe nem o que tá falando Até parece que uma barrinha dessa vai segurar Eu não estaria passando isso pra vocês se eu não soubesse do que eu tô falando Quem vai nas pistas de arrancada e ver Vocês não vão ver um carro com aquelas barras aqui de cima Todos os carros têm essa barra aqui, ó Porque o que quebra é aqui, ó Aqui, conforme o carro faz força, ele abre aqui, ó. E trinca aqui, ó. Aí tem uns que trinca aqui, ó. Colocando essa, acabou. Firmeza? <risos> Olha o joinha do bicho. Firmeza? <risos> é nóis. <risos>